Olá pessoal Eu peço a vocês que por favor Entendam Estou saindo de casa com a Madalena Porque eu tenho um compromisso Na casa da Dona Nelly e do Seu João Não estou saindo Abusando da tal da quarentena não, viu Estamos indo socorrer um casal Que precisa da nossa ajuda São nossos amigos E eu não meço esforço quando é para fazer isso Então nós vamos lá hoje Dar uma força para eles Eles estão precisando de Fazer um trabalho de pedreiro na casa deles Também pintor Consegui através da amizade que eu tenho Com um senhor que Já nos tem mostrado que é uma pessoa de, Que posso contar com ele Ele vai como pintor E eu vou como pedreiro Então vou sair de casa, vou para a roça Estamos com máscara aqui é necessário a gente fazer a nossa parte Se bem que muitos não estão usando, né? Eu sei disso, mas... Vamos tentar fazer a nossa parte E vou lá ajudar Vou lá ajudar porque eles merecem e precisam E se precisa e merecem, nós estaremos lá Tá bom? Então um abraço a vocês Vou gravar esse pedacinho aqui para dar as minhas considerações Que eu quero ver se dá para postar o que nós vamos fazer lá para vocês verem Um abraço a todos E vamos continuar o nosso nosso caminho Pessoal, nós estamos chegando aqui agora na estradinha de terra que conduz a casa da Dona Nelly e do seu João. Como vocês podem ver, o tempo tá muito seco. Olha a poeira que esse carro na frente está deixando para mim aqui, ó. E eu posso reclamar, né? É assim mesmo. Né? Se ele estivesse atrás de mim, quem estaria comendo poeira era ele, então está tudo certo. Estamos chegando lá e já vamos começar um dia abençoado de trabalho. Não repare esses flares aí não do sol, porque.. Estávamos descendo ali com o sol na nossa frente. Então é isso que acontece. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Vão ficando aí conosco para gente passar o um momento juntos. É pra tá aí. Você é Estamos chegando aqui na Dona Nelly. E hoje o Cícero vai fazer um serviço aqui junto com outro companheiro. A Lívia tá ali. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Tá meio friozinho hoje. hoje tá Fala bem. bom dia aí, Cícero. Bom dia, gente. Hoje nós viemos na dona Nelly pra fazer um trabalho pra ela que ela nos pediu e a gente vai fazer com o maior carinho do mundo. Trabalhar de pedreiro hoje. É, eu gosto e amo fazer isso, viu? Pedreiro, hein? É, pedreiro. Vou dar uma forcinha <risos> pra ela. Não sei o que é que, ela, que nós vamos fazer. Ela só pediu, trouxe as ferramentas aqui necessárias e vamos ver o que ela tá precisando. Vamos lá? Vamos. Não já quer levar alguma coisa? Pra adiantar? Não, Bom dia, primeiro, né? Vai? Vai? Pode ir. Pode ir, eu vou fechar o portão. Dona Nelly. Ô, de casa. Ah, já tô vendo uns, uns rolos ali, Cícero? Alguém já preparou uns rolos aqui, ó. A tinta tá ali, ó Vai pintar também, né, Cícero? Vai pintar Tem tinta, lixa Não sei o que é isso aqui mais Deixa eu ver Tem Tinta Você gosta de gatinho, Lívia? Gosto. Pena que eu tenho alergia. E tá saindo um monte de pelo. Faz tudo ah, no seu tá nariz. Olhando. Bonitinho, né, Lívia? Uhum. É Bom dia! Já tá vendo a mulher filmando? É! Vamos fazer um servidinho aqui aqui só para comer ah, é pra e para trabalhar, é pra trabalhar é, também. Bom dia. <risos> bom, dia <risos> bom dia, Dona Nelly. <risos> dona Nelly, pelo que a senhora me falou, pelo que eu entendi, é essa paredinha aqui? É. Eu falei, estava mostrando, por. como é seu nome? mesmo? É Gilson. Gilson. Eu estava mostrando por Gilson. É oi, aqui? Dona Nelly. Bom dia, Tá bem? O que é? Que tá o que que é, oh. e, e, e... Fala oi, oi para ela, Lívia. Um abraço. <risos> Tá vendo? Sua amiguinha? Um é um amiguinho isso lá, daí. Lá, Leva lá passar. fora, Lívia. Aqui ele vai ficar em é papel. Tá. Então, vai ter que ser tiros aqui primeiro fora. E eu, que dá pra... Ela quer pintar aí, colocar um armário. É o armário que tá aí. Então ali vai fechar também. É. É aquele coisa ali em cima. E barrancar todas essas. É, aqui é a tábua, né? É, isso. Hum. Então é isso aqui que vai filmar. É é, é de, que vai arrumar. Isso. É o quarto. É o, o que tá Ele pinta o quarto Os lá, lá ele nem me Eu já estava mostrando pra ele, ele lá. É, é o de é madeira, madeira? é, que... Não, é, que é o de é é madeira. Tá bom, então. É aqui o lado. É o que está então, com o pino. Eu carinho pescoço. Ah, é? Então, aqui nós trouxemos para dona Nelly ovos brancos, porque ela gosta de ovos brancos. Trouxe sabão caseiro que eu faço. Trouxe um bolo pra gente comer mais tarde. E algumas coisas aqui pro almoço: macarrão. Um umas coisinhas aqui. Trigo. E vamos lá. Você me ajuda, Lívia? Ajuda, gente. Vê se você consegue levar isso aqui. Sim. Aqui? Ó, leva. segura aqui pra mim. Então vamos lá vai pegar o que de ferramenta aí, si? Eu vou pegar agora uma desaparafusadeira e a marreta e a caixa de, já, já, já levou, já. É a maceira, já. É. é, gente, agora... E esses fios eu... não vai levar para usar? Não, agora não. Extensão? Não, agora não. Deixa eu ver se eu vou levar. vou levar um pequeno, então. Isso aqui é o seguinte. É, é o resultado, pode ter certeza do que eu vou falar É o resultado do amor e do carinho que vocês inscritos nos dão Dona Nelly é uma senhora já de idade, como vocês estão vendo Seu João também E conversando com eles precisava da minha ajuda Na verdade ele precisava da ajuda de um profissional Eu não sou um profissional, eu amo o que eu faço, mas eu não sou um profissional Aí ela estava falando para mim que estava passando uma situação Como todo bom brasileiro está passando, né? que precisava de, de fazer um trabalho e se você for chamar um pedreiro vai cobrar o oi da cara você sabe disso então eu sei fazer, é isso que eu quero com a Madalena agora nós vamos ajudar a Dona Nelly ali, tem um parceiro nosso que eu convidei, veio junto comigo já está aqui, esse carro aqui do lado é o carro dele, nós vamos fazer um trabalho para ela e assim vocês que têm esse sítio, fazenda e precisando da nossa ajuda é o que eu quero fazer eu não vou cobrar nada dela, nada, nem tem condição É uma vergonha falar que eu vou cobrar alguma coisa desse casal Muito pelo contrário Nós queremos estender nossas mãos para eles Porque eles merecem, são nossos amigos Tá bom, gente? Então é isso Vou pegar isso aqui, ó A dona Nelly, ela não gosta, por incrível que pareça, de ovo caipira Então a gente vem da cidade e traz para ela um ovo de granja Vocês acreditam nisso? É assim Esqueceu? É nosso também? É, eu vou levar Deixar aqui o portão aqui. aqui O cachorro não entrar Aqui Aí a gente coloca isso aqui A vovó O sol Uhum Aí rapaz falou não vocês não vai botar o mercado aberto, pode ir, pode a hora da chuva. Falei, poxa, isso Aí tem que comprar, você viu? então, é, bolachinho, de tudo, Que ah, sim. Ah, sim. Ah, sim, é que bolachinho, Aí ela, ela fica tão duro não, né? Olha o que tem ali, gente, ó. Pão feito em casa. Isso aí é doce de, de, de, de que? De, de, de morango. Foi eu quem Ah, é? o que dizia, É, você tava ali, eu, não o chegou é o não é o que ela tá chegando, não. É, Foi na, eu na panela dele, hein, Feito? Ele doeu. ele pra lá tomar um gole de café de vocês e tá embora. Leva lá comer, Feito. Eu, ir ir, tem ir, tem tem eu tô com medo da menina. É, porque é da menina é. Porque a pessoa o meu neto. Né? Se a gente for olhar, tem uma diferença. Tem. Agora eu tô aprendendo a conhecer já. Para ser. Comecei a com diferenciar. Nos primeiros dias eu não diferenciava, é não. Tô bem. Tá ligado ali? Tomar um cafezinho na roça também. É <risos> ah, o gatinho! <risos> Quero comer pobre? Bem fácil de pegar aqui. Aí tem as laranjas. Mas parece que tá com uma cara boa. As batatinhas eu acordar, eu falar, né? eu um um... E aí, eu Ó, o material Olha o brinjel. Que, ia, ia querer ah. que vista linda. Muito bem. Que gracinha. Ah. O seu pareiro, gente. Graça. Graça mesmo. O que você vai fazer aí, Cê? Então, eu vou... Aqui tinha umas ripinhas, tá vendo? Eu já tirei desse lado de cá. É, eu mostrei aqui a mão. E aqui, ó. Foi feito com um pouco cimento, o que, que aconteceu? Vou ter que dar um trato. E agora eu vou arrancar esse aqui, ó. Tirar isso aqui para ela para poder. Essas madeirinhas vai aproveitar? Não sei. Não precisa aproveitar não, mas eu acho que. Então, mas não é bom. Eu possível. acho que vai aproveitar não, porque ela não vai usar isso aqui mais, ela falou. Vai pôr o que aí então? Tá? Vai ser outro armário. Um outro armário que ela vai colocar pronto já. tem Pelo que ela falou, esse outro armário tem mais de 100 anos, pelo que ela me falou. Eu vi lá. Ah, é aquele que é, tá lá de fora? De de lei, é. Aquele armário antigo lá. Nossa, que poeira. É, pegou o cupim, tá vendo? Olha o cupim Nossa, faz, ó. Nossa, deixa eu ver se isso... O Cupi faz uma, ó, um estrago, né? Caladinho, trabalhando só na surdina, o que ele faz? Deixa eu agora pegar essa chave aqui. Ô, Lívia, você dá nesse um necessidade, por favor? Uhum. Vai lá pra mim e fala pro rapaz, um favor, de fazer. Dá a fazer Tem que tirar aquela cala ali de baixo não né, É, porque é outra... Ah, não sei por que, que ele não tirou. Eu achei que era outra chave, mas é a mesma. <risos> eu acho que ele vai <coughs> tirar agora essas... Esses negocinhos aqui, ó Bem debaixo É Viu? Tem fazer peneira, você acredita isso? Mas o seu João deve ser. Peneira fina é muito difícil, hein? De pedreira é muito difícil Se você não tiver de arroz, de arroz serve É Então eu vou, enquanto você tira aí, eu vou lá Tomar um café, tá? Vai lá Os dois filhos do seu João ali, ó Eles são gêmeos Olha pra cá os dois Cara de um fucindoto. É nada. A Lívia, a Gabriela. Bom, deixa eu ir lá ver se o vô precisa de alguma coisa, né, Lívia? Já tomei o um cafezinho. E um pãozinho. Você quer? Não. Ah, mas tá Fala seu nome pra mim. Guilherme. Como é o nome da sua mamãe? Mãe. Mãe? Ah, e o nome do seu pai? Onei. E você não sabe o nome da mamãe? sei Como é? É a Guilherme. Ah, sim, então é mãe. E a mamãe tá bem? Tá. tá. E o papai? E você tem irmãos? Sim, eu tenho o Gabriel e o Gustavo. O ah, Gustavo é, é muito dormindo. Ah, é? E aquele menino ali, quem é? É o João O que, o que ele primo. é seu? Ele é meu primo. Seu primo? Sim. Ah. E você gosta de gatinho, Guilherme? Sim. Você tem na sua casa? Não. Não? Eu só tenho um cachorro que gosta de pegar gato. Ah, é? Então por isso que você não tem gato? Não. Hoje hum. eu tinha um na minha casa, que é filhote. E agora não tem mais? Não. Não. Hum. que não. Uhum. Eu já... O meu morava, quando eu morava lá na tudo morreu. Morreu tudo? Eu não tinha nem terra pra enterrar. Ai, ah, que dó, né? Tudo bom? O que você falou que você falou com essas blusas? O que você falou? Ah, esse seu irmão tá chegando ali, ó. É, ele E aquele ali é seu irmão? Sim. Cadê ele? Ali, ah, ele. Olha lá. Ele chama Gabriel. Ele chama Gabriel, né? Sim. Ah, o Gabriel eu já conheço. É, eu não conhecia você Ele que Quer dizer, eu já conhecia você Só que eu não lembrava de você, né? Segura ela? Eu não quero Ela é mansinha, ó Era a mansinha. Aí. Ah, Que eu gracinha, né? Olha aqui, eu também posso pegar no colo é, Não dá pra me pegar e filmar <risos> Bonitinha, né? É, ela tem Você sabe patinha. o nome dela? Não, não. Dá dá É Judite? Não não chama ela, é, o Guilherme. É Judite. Judite, fica aqui meu Você tem que falar pra sua mãe, arrumar um gatinho pra você. Mas eu não vou então fazer já. Você já falou já? E ela não arrumou? Não, agora claro, ela não, não pode. Porque eu tenho tanto cachorro que você me lá. Eu não posso. Aí não dá, né? Os não é cachorro. Ô, Guilherme. O quê? Eu vou. Guilherme, eu vou, eu vou fazer alguma coisa agora, tá? Tchau. Eu vou fazer essa carne de porco, Seu João, esse porco aqui é... É daqui é perdido, mesmo? É daqui mesmo? É. Eu acho que é muito pequeno. Eu Guilherme, eu vou fazer alguma tem é uma parte do dente aqui, ó. Congelar junto. Limpar. dá uma limpada. Pra gente. Fazer pro almoço. É? Agora é, é, é Olha Mão serviço Tá. tá não, deixa aí, Nanete. Tá é a hoje, O não. O tia! Eu. a gatinha tá falando mais. Não miado... é ela, não. É, corre. A gente foi com o barulho de liado. Era ela. Deixa eu ver por onde que eu corto. Aqui que tá. Não tá. Não, mas ela é a mesma. É a parte da cabeça ela aqui, né, Chico? Por que não pegou? Agora chegou. Chegou. Chegou. Ei, O é bom, hein? não um tem que dar uma olhada para o velho. comer. Não, não, não! Coitado, ele deu um Ai, aqui! Eles tragelassem O cara tá duro, tá? O cara tá ruim, né? Tá. É mesmo, biz, biz. Eu chego assim eu Passando a Seu Sejão? Peraí, aí, dá Deixa licença um pouco, é Deixa eu lavar aqui, seu Sejão Vai mostrar o Sejão molando a placa lá Não É muito feio Mas você vai ficar bonito, Seu Sejão Aqui ah, tá na filmagem você fica bonito Põe aqui pra descansar. fazer Isso Vou pôr na água Põe daqui. Vamos ver como é que eu fiquei molando. Não, deixa eu ver uma foto. Deixa eu ver na foto. Nossa, coisa feia. Ai, coisa feia. Olha que cara <risos> feia que eu tô. Ah, meu Deus, Você nem tá vendo, senhor, aí? Tô sim, aí, eu lá atrás da faca. Tá rindo da rusa. <risos> <risos> Cortar alguns porcos aqui. E... Alguns. Eu tenho muito medo de faca. <risos> Ah, o dente do porco é. Vou tirar essa parte fora Como que tira essa parte fora? É. Oi, tá ocupada? Tô Não, não, não puxar esse dentinho mole aí. Dente mole aí. Tá, depois eu puxo. Não sei se vai sair, mas eu vai puxar. Acho que é muito A faca ainda não ficou. Boa, boa, não. Mas dá pra cortar, né? É, Tá bom, né? Uhum. A gente se esforça um pouco e... O osso de animal, caipira, não, não quebra fácil, não. Que nem o frango de granja, o porco de granja, você quebra fácil. Oi? Muito cálcio nos ossos. É? Verdade, né, João? Uhum. Ó. Vou tirar essa parte aqui. Hum, tá com uma cara boa. Eu gosto muito de carne de porco. Gosta, Lili? Uhum. Esse porco... Nossa, é uns dentão. Essa parte aqui eu vou tirar, só que eu não sei como que tira aqui. Tem que ter uma machadinha pra tirar aqui esses outros dentes. Uhum. Olha aqui o dente do porco, ó. Uhum. Oh. <risos> Posso bater? Pode bater, pode bater ah, mas tem medo de que... Ele É duro, mas tem um ossão um aqui É o osso da mandíbula Você Tem medo de quebrar a pia João Ele É duro mesmo <risos> Ele tá água Consegui. Ó, tirei ah, os dentes, dentes. Agora tem que lavar bem essa carne Porque tá cheia de estilhaço de osso Consegui, João Opa. com essa ó, eu Fui batendo, ó eu tiro... Tá tirei É eu Dente, gente, olha <risos> Ai, que susto. Movinha? Vou achar uma. Vou descer. Achando... Linda atrás da mão. Eu vô. esqueci de pôr a toca, né, é, gente? É. Lavar minhas mãos aqui pra mim pôr a toca. Apesar é. de que o cabelo tá preso. Mas assim, né, vó? a senhora vai fazer com essa carne de porco fritar, É. tá comendo o almoço, hummm, mas é, gente, tá fazendo alguma coisa, Magalhães, ah, mas é pra fazer manjota, minha damaelha, porque eu ia fazer batata, mas tem é manjota, tem, ah, esqueci, eu ia ver também desse detalhe, Dona dona Nelio, não, mostra no um. Eu vou todas descascando o alho Você... agora. Tá com é uma cara super boa. Essa ah, é algum vestido do congresso nós né? fizemos, sobrou, é. Eu ia mandar fazer uma Opa, tá caindo aí. Uma saia, pra mim mas não vai dar. Tá meio velho, de saia vermelha fica muito esquisito, né? Ai, dona Nelly, nada a ver. Olha que lindo Uhum. Eu fui comprar lá em Americano esse pano aqui. fazer uma roupa é, chique para ela. É verdade. Você que sabe fazer ainda, olha. É, é... microfibra O que, que é isso aí? É... Como é que chama aquele tecido lá? Ah, não sei que, como chama. Esse aqui é lese, né? Lese é, é diferente desse que você tá. É uma tá. renda de lese, né? É. É porque esse aqui é lese de algodão. Esse outro é é de não sei do que. Tá bom, Lívia. Você cobra da sua avó lá pra fazer o quê? Ah, vai deixar ele na cadeira? Ah? Deixar ele na cadeira? Agradece, né, Lívia? Muito obrigada. Só muito obrigada? O uhum. que mais que fala? Não sei. Deus abençoe, Deus te abençoe. Né? Mostra pra ela e fala: Deus abençoe, Dona Nelly. Deus abençoe, Dona Nelly. Amém. Uhum. Mostra, A vovó tá cortando. Eu minha roupa do guarda-roupa. É. Oi, Dona Nelly. Os homens. Boa noite, carregando curar. roupa minha. Ai, eu fiz um juramento que eu não, não comprar roupa. Até Sim, agora né? eu comprei. Que Olha, gente. Eu coloquei aqui o alho. Já coloquei um pouco é, de sal. Vou colocar sim, aqui mais tem. sal. De Pode guardar essa, essa pedra. Vou deixar aí no cantinho mesmo, porque ele gosta tá de quebrar. Não, ali que é ó, limão. Aqui, ó. O fundo. Amanhã não Agora que é que amanhã. mão. Será que terça-feira, né? Olha aqui como ficou. Agora, deixa ela reservada. E essa aqui tá descongelando. Enquanto essa descongela... Olívia, pega mais alho também. É, eu vou descascar o alho pro arroz e pro feijão, né, Dona Negra? É. Não é doido. É alto para mim? Ah, isso até para mim é alto, Madalena. Ele errou. Ele errou nessa coisa. É Queria que ele parecesse aqui uma hora. Vou afastar. É. Feijão. Lívia, arruma uma tampa também para me, me pôr nesse nessa carne, ben. por favor. É embaixo. Ela lisa. nós vamos tampar aqui. Vamos lavar essa vasilha agora, pra Descascar a mandioca. Mostra a dona Nela arrumando fogo lá. Olha aqui, agora eu vou descascar essas mandiocas. e mais eu ia comprar. Então, outra vez, ele traz. É só ligar pra ele, ele traz. Eu liguei ontem, ele falou, liga cedo, né? se não eu esqueço. Eu Gente, ele, que delícia. Ele foi lá na costa pegar. Mas ele falou que tá ruim pra arrancar, porque tá duro, no né, o chão? É, Lá, Aliás, vai lavando pra vovó. Peraí, deixa eu partir. Cuidado, tá? ó Você uhum. vai lavando e colocando aqui dentro. Põe do lado de lá, aqui. Vamos ver se ficou legal. Sim, né? Bom dia, Vamos colocar a manaria, Isabel. Eu, mas eu tinha aprendido ela, é, então eu vou soltar, porque é ficar até semana que vem preso. Ela emagrece, né, Isabel? Daí eu só, semana que nem eu pego, tá? Tá bom? Obrigada. Tchau. Agora vamos. Deixa eu ver aí, Isabel. Vai pegar agora tudo de noite. Tá Brincando, Lívia? <risos> que partida é essa, vó? Caça. olha que delícia descascar essa mandioca. Olha né? A Cássia, eu que mandei ela por. mas ah, é? é. Eu vou ter que fazer uma mais pequena, não. Eu vou que fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou é é, que chegou, se você tava, mandou tava bom ou é que tá bom? É só a perna que tá bom, <risos> <risos> ah, é a perna tá você se aperta assim, porque a diabetes tá alta. Você falou que ia fazer com a mandioca? Senhor? Você falou que ia fazer com a mandioca? Eu queria fazer bolo de puba. Que eu não é? sei fazer não, mas que eu quero, que eu é eu quero fazer. Pú. Que deixa a mandioca apodrecer, seu João. Hum. Tá aqui, tá aqui, dona Nele. Ah. Tá aqui na pia. Não, lá, ó. Não é aqui é azul, lá, lá, lá. Aqui, ó. Não, é, é rolo de pintar. Rolo de pintar. É, lá, ah, é, eu, de eu vi lá no um cantinho, ó. Eu não sei o que fazer isso. Não, eu coloquei no cantinho vou tá jogando, vou deixar vou deixar da hora Vou deixar em cima da mesa. Mas nós, nós trouxemos lá, Dona ah? Nele. Né? Nós trouxemos rolo lá, bastante rolo. Então, mas não sei se ele vai querer o outro novo, não, né? É. Ele pegou dele que não achou meu ali. Ele trouxe, nós trouxemos também. Eu acho que por falta de rolo não vai ficar sem pintar, não. Então, e o armário. Cuidado com a mão aqui, tá ligado? Esprega assim ó. Esprega. A mão? A mão? Ah, essa água tá de Vê, Faz assim com a mãozinha. Ele ó. foi lá na. peguei a capim. Liga. Faz assim pra cortear a mão de que eu esqueci as duas. Olha deixar aí. Sim, olha. Sim. É, deixa eu me digitar, não que eu não vou me isso nem pintar. Pra ah, vai fazer hum, aqui. tudo e assim aqui aqui Tamanho de uma está tá Vamos levar. né? O tá feijão que você nem escolher não, viu? Pega lá, o feijão. Pega o quê? feijão lá. ela sai essa ponta aí, pra eu ter que enfiar Posso, ela, gente? ela sai essa a coisa lá, que? o cabinho lá, Aqui. esse coisinho ah, sai. Tá, senhora. Isso aqui é ajeitando agora, né? Eu vou passar o ar. Ó o né? Passar aqui o sabão, gente, ó. Pra tá cor. Pra não tá abrir? Né? Pode, mas eu vou lavar ele. O senhor falou que a precisa de uma manta boa. Eu não lembrando que Sim, mas eu vou lavar isso. É mesmo assim, né? Eu preciso comer, eu lavar. pegar a madeira pra lavar. aqui. Gente, olha a mandioca. Ela é branquinha. A gente só passou uma água e já ficou branquinha desse jeito. vou tirar a mandioca daqui. No fim, a pia é tão grande, gente. Acaba se tornando pequena. Ah, também o tamanho das vasilinhas são assim, ó. Então, só eu vou pôr o espaço, né, pô? É. se o fogo já acendeu lá, Lívia? Ajuda a mamãe. Ah, não, ela ligou assim. Seja nessa panela. Não, então vamos lá. A gente controla é aqui, ó. Tá? Eu vou ensinar você. A gente puxa aí pra controlar. Isso aí que é o um controlador do fogo. Pra então, frente ou pra trás? Tá quente, Não tá quente. Mas a Não é com Eu vou colocar o mandioca ah, no fogo. Famoso pilãozinho da dona Nelly. Eu já preparei essa panela que eu vou colocar a mandioca no fogo. Né? Ah, essa mandioca aqui? É. Eu descasquei, até esqueci de falar pro pessoal que. Você não acendeu o fogo ainda, né? Está já. Já tá aceso ali já? Mostra. Tá aceso, Mostra ali, lá. Tá Mostra aceso lá. ali? Mostra lá. Já acendeu lá na Ah, acendeu lá. Eu, de onde eu tava no ano que eu tava eu não via. Então você vai fazer uma. Vai fazer o quê? Um cozido de mandioca com o quê? Mandioca com mandioca? Mandioca com mandioca. Eu já sei que é a panela. Essa aqui eu vou fazer. E essa eu vou fazer a, o arroz e aqui já tá o feijão. Então tá bom. Tá? Então eu vou lá continuar o trabalho, viu? Tá bom. Eu tô batendo mais alho aqui, gente, que a dona Nelly tava com alho ali que tava estragando até. Daí ela, ela e a Liva descascaram. E eu tô fazendo um temperinho aqui, batendo ali nesse, nesse pilãozinho aqui, ó. Esse pilãozinho de tupo. Uhum. Aí, como a pia é muito alta, aí me acompanha feliz eu tava usando aqui, ó. O fogão, porque é mais baixo. Embora aqui seja muito quente. Uhum. Mas eu tenho mais força aqui. Mostra lá a panela, já pegou pressão. O feijão já pegou pressão. Ó. Olha o fogo, não tá bonito. A mandioca tá cozinhando e aqui tá preparada A panela do arroz do arroz, Uma casquinha de alho aqui. Deixa eu tirar, Lívia, peraí aí, eu vou tirar com a mão Minha mão tá limpa, viu, gente? Casquinha de alho Joga aqui no fogo Aqui é a panela Que eu vou fazer a, a carne Vou fritar a carne E aqui é a panela do feijão uhum. Olha que danzeiro E o feijão tá lá é, cozinhando. Tá tudo preparado já. E aqui, quando cozinham, né? Porque são só, só. três bocas e. E não dá para pôr as três panelas porque são grandes. Então a gente vai. Esperando, né? Então vamos fechar aqui de novo. deixar um pouco de temperinho preparado para ela, aí agiliza, né? Uhum. Na minha casa eu faço isso, só que eu não tenho um assim, eu faço no processador. É lógico, é bem mais prático, só que não é de modo caipira, como eu gosto de fazer, de jeito aqui caipira de fazer. Eu prefiro dessa forma aqui, porque... não nós não tô Sequinha, venha muito rápido. Quem tem que fazer lenha sabe disso. Fazer assim, ó. Exercício do coração, essa parte aqui do corpo, dos braços. no batedor e usar o pilão, aquele pilão grande e faz exercício para os braços, para as costas, para essa parte que fortalece, fortalece o coração e esse pilão aqui também, ó. racha lenha. Porque as mulheres, antigamente, dificilmente morriam de infarto, porque elas lavavam um roupa no batedor, no rio. Davam à luz às a... assim? as crianças, tudo de infarto normal, assim? rapidinho colocavam o trabalho. Né, Lidia? Enquanto, Lido... Enquanto isso, a Lidia falou assim, não dá. Mostra assim Gato, tom, tom, tom Mostra assim, Vivi Que tá preparado Eu sou que deixar tá tudo preparado, gente Ó já, tomate, lavei, já lavei o tomate Já lavei o arroz Aqui a bacinha é quebradinha Mas na roça a gente usa, viu, né? gente tá linda lá embaixão é o rio lá ó, é o rio aqui tem lenha falando tem alguma coisa mostra aqui já tá preparado mostra ele ó não deu pra marca muito bem porque ele tá então, uhum. é, ficou assim, mas dá pra usar bem Dá pra temperar Isso mesmo Já que você vai aí, então, toca tá pra mim, amiga Tá bom Gente, eu tô com essa mão limpa, tá? Vou deixar aqui uhum. é Ali, ó o fogo o fogo tá meio altinho Aí. Gente, nós voltamos com vocês daqui a pouco. O senhor Janco, o senhor queria mostrar para nós os, os pintainhos da de Angolinha? Aí o senhor deixou chocar na galinha carijó? Foi. Tira aí para nós, para a gente ver, Fernando. Oh, olha que gracinha. Nossa, quanto, irmão? Esse é aquele ali acabou de. É, eu sei, 79, 10, 11. E tem mais um. Será que... Acho que ele não sai. O sai? Não. Ela sai ver. Olha, ela tá brava. Nossa, ela pisa Agora em cima dele Ela mata a pinto, Mata ele, coitadinha. Ah, eu pegar é brava, um não. Tá brava. Ah, não sei. Não, eu não sei. Ah, vocês vão que fora, gracinha, não? Não, não mas é dentro. Ela vai descalcer. Vamos lá, levar com a menina, então. Ó, oh, o Janine vai pegar um pouquinho de razão. Ah. Não, Lívia. Senão ela vai ficar brava e vai matar os pinta e onde ela fica, seu ah, Onde ela tá? Chocou aonde? Na vida ah. Agora eu vou levar ela pro menino, meu sobrinho. No outro sítio? Hum. Vou dar pra ele presente. Ai, seu que gracinho. Vou dar de presente pra ele, que ele é muito. ele é muito bonzinho. E ele gosta, né? Gostei de brincar com gato, ele gosta. Como é que com gato? Eu filmei. Ah, é? Filmei. <risos> Lá, então. Essa é a estrela e ela não quer brilhar. Então João, agora eu preciso de fio. Sim, será que gracinha? As angolinhas? Ah, é essa aqui. aqui. Ah, o rapaz estava querendo saber. Olha que coisa mais linda, não? Ah, eu vou dar pra depresiar para o nome dele, meu sobrinho. Ai mais fofa. Aquela é uma daquele dia lá. É o, o Pedro que perguntou. Qualquer ah. coisa você corta aquela extensão lá. Gente, já cortei a outra carne Já temperei Usei o temperinho aqui que eu fiz aquela hora Mas nós vamos tampar E agora eu tô sozinha O pessoal me deixou sozinha Já coloquei a carne aqui, ó Pra ir já fritando E a mandioca tá quase cozida. ajuda Isso pra trás Vocês vão daqui a pouco olhar para é tirar ele, é aqui tá a água do arroz fervendo e, e o fogo tá aqui, tá toda prova. Tá bom? Depois eu volto novamente.